Olá, minha gente. Estamos de volta aqui no Dialoga Ribeirão para continuar a nossa conversa, a nossa interação, que para mim tem sido muito importante, muito honrosa. É, e hoje eu queria refletir com vocês sobre a frente ampla que se propõe aí para enfrentar o bolsonarismo nas próximas eleições. Mas antes de refletir sobre isso, eu peço licença para lembrar que é importante para nós que você, amigo, amiga, é, curta as nossas postagens no, na fanpage, que faça os comentários que faça sugestões e também que se inscreva no nosso canal no Youtube é, acione o sininho para que a gente possa aumentar, estreitar ainda mais essas nossas conversas aqui no Diálogo Ribeirão hoje como eu disse, queria falar com vocês sobre essa tal frente ampla a mídia burguesa porta-voz da direita, tem pregado insistentemente a necessidade de uma frente ampla de oposição para derrotar o bolsonarismo nas eleições de 2022. Se não for assim... Argumentam ad terrorem. O risco de reeleição do Bolsonaro será muito grande. Essa frente ampla envolveria um arco de partidos da esquerda, do centro e da direita tradicional, bem como bolsonaristas arrependidos e democratas sem vinculação partidária. Tudo isso para derrotar a extrema-direita e o populismo neo-autoritário de Jair Bolsonaro et caterva, a arquitetura dessa frente é bem idealizada e aparentemente sincera, bem intencionada. Mas há uma armadilha aí. O que os arquitetos dessa frente querem é eleger alguém da direita em 2022, contando com o apoio e os votos da esquerda. Ou estariam dispostos a entregar a liderança dessa frente, cabeça de chapa, alguém da esquerda como Lula, Haddad, Guilherme Boulos, etc. Claro que não. O que querem, na verdade, é atrelar a esquerda ao seu projeto conservador e acabar de vez com o protagonismo das lideranças do PT. Sim, o PT é o maior partido de esquerda do Brasil. Disputou as últimas oito eleições presidenciais e ganhou cinco. Teria ganho a sexta se não fosse o golpe que tirou Lula da corrida. Cabe, portanto, uma frente de oposição para derrotar Bolsonaro, com o PT e a esquerda assumindo um papel secundário, coadjuvante. Para derrotar Bolsonaro, a direita tradicional não precisa pedir que a esquerda venha lutar contra o projeto autoritário e neoliberal representado pelo capitão e seus seguidores. Isso a esquerda já fez em 2018. Votou fechada contra o Bolsonaro. E o fará agora em 2022. Fará também em 2026, 2030, 2050. Isso é o beabá da esquerda. Sua razão de ser é opor-se aos projetos antipopulares e antidemocráticos da extrema-direita. Não é preciso convocar ou fazer frente para que a esquerda cumpra esse papel. Quem não cumpriu esse papel em 2018... Quem não fez a lição de casa foi a direita, que apostou nas políticas neoliberais de Paulo Guedes e resolveu engolir e pôr o capitão, que a direita sabia ser uma excrescência da ditadura, lá no Palácio do Planalto. Não vê agora a direita pedir ajuda da esquerda para limpar a burrada. Digo burrada para evitar um palavrão mais feio, que fez nas últimas eleições. E quem tem de fazer frente é a direita, Sozinha ou com os partidos de centro, porque a esquerda já é uma frente natural contra o bolsonarismo. A proposta de uma frente ampla de oposição, incluindo os partidos de esquerda e sob a liderança da direita, soa a golpe do bilhete premiado. A única frente que o campo popular democrático deve admitir em 2022 é uma frente genuinamente de esquerda, não apenas com o objetivo de barrar Bolsonaro, que é um objetivo urgente, mas sim de vencer as eleições, de assumir o poder e recolocar o país novamente no rumo do desenvolvimento econômico, com justiça social e democracia. Enfim. Uma frente de esquerda é a via que resta aos partidos do campo popular realmente democráticos. E a direita que tome juízo e faça a sua parte. Porque a esquerda, não se preocupem, sabe muito bem o que fazer para destronar Bolsonaro e barrar o bolsonarismo que os partidos da elite levaram ao poder. Não queiram, pois, ensinar à esquerda o que fazer nas próximas eleições, não queiram ensinar o padre nosso ao vigário. Né? Muito bem, gente, era isso. Agradeço muito a vossa atenção. Obrigado, muito obrigado. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.